tem algum cuidado especial com instalações, ou não? não? Olha, existem alguns tipos, você vai conhecer aí, uh, de instalações que a gente pode, que podem ser diferentes, né, no uhum. SteelFrame. A gente pode utilizar, por exemplo, o que são mangueiras, Caramba. né, e aí é bacana também, a gente é, pode, que a mangueira você consegue, né, ela é toda flexível, você é. consegue passar ela com mais facilidade, você não tem tantas emendas, né, nas uhum. mangueiras. É, enfim, ela traz uma praticidade maior. e uhum. É bem bacana para utilizar esse sistema aí. Ah, é bonito que mas... eu já vi obra com o PEX, fica bonito. É, fica bonito. E eu nunca fiz projeto para PEX ainda. Não! Infelizmente, porque a gente quase não tem no Brasil, né? Quase é, é. No, no mas eu, ó, eu já vi bastante obra de steel frame, viu? Do acho que o Frame, pessoal né? do Steel Frame, eu acho que eles acabam adotando o Pet. Eu acho que eu estou precisando então. de uns contatos bons aí para fazer projeto para Steel Frame, Ah, <risos> Aproveita, vai ver que no canal tem vários projetistas é bacanas. Olha aí, aí ó. Que não, aí tô, em né? Brasília também. Você sabe que eu tenho vários alunos de Brasília? Não sei o que tá acontecendo, não. Olha, Mas bacana. Vários, não é um, não é outro. Acho que deve ter mais de 10 alunos aí no Brasil. Já fizeram a imersão presencial comigo, tá? Mas... Fora o do curso online. Tô doido pra pegar. Até agora, ué, a gente fez um orçamento pra uma obra que vai em steel Framing. É mesmo? Tô aqui na torcida. Foi agora, né? Essa semana. Ah. Então, tô na torcida aí pra gente fazer. Tô doido pra começar a pegar. Eu adoro construção inteligente. Ah. Tô apaixonado. E deixa assim. eu dar tempo. Você acha que tá rolando uma transição mesmo no mercado da galera? Buscar construir de uma forma mais inteligente ou não? Eu acho que sim. Só que no Brasil isso é lento pra caramba. Você acha que tá Lento. Lento tá rolando tá rolando só que aqui a gente tem um, um processo a cultura nossa né a questão da o que faz isso demorar mais é essa questão do nível de escolaridade né de instrução das pessoas uhum. isso atrasa esse processo de evolução uhum. quanto mais instruídas as pessoas tiverem mais rápido isso acontece a galera que tem menos instrução eles são um pouco mais conservadores para as uhum. coisas novas. Sim. Então eles ficam com mais medo, né? Tem mais receio e tal. É, de não entender direito, enfim, é o medo mesmo do novo, né? É o medo do novo. Como no Brasil a gente tem um nível de escolaridade mais baixo, isso acaba sendo um processo um pouquinho mais lento. Mas é, uma, é um caminho sem volta, né? Ele vai acontecer, vai ser substituído, só que é um pouquinho mais lento. E deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que, tipo assim, quem tá no mercado agora, é melhor a pessoa se especializar agora, nesse momento, ainda quando tá entrando, ou é melhor o cara começar a estudar isso depois que já solidarizou no mercado? Muito melhor já estudar antes. Você muito, acha que é melhor a sua Eu assustar. acho muito melhor, porque quando o mercado começar a aquecer, mas essas, essas paradas a gente fala assim, é lento, mas parece que tem hora que o um negócio pega de uma hora para outra, né? Tem hora que... tem uns negócios que é assim, começa devagarzinho, vai de repente, bum! Né? E aí, se você está preparado na hora do bum, o Revit no Brasil foi desse jeito. É verdade. O Revit foi assim, bem lentinho, lentinho, lentinho, amarrado o negócio, de repente, de um ano para o outro, o negócio... Bombou. E aí quem não tinha feito ficou para trás. Ficou para trás, exatamente. Então se você já tá nisso, na hora do boom você se beneficia. É então vamos supor, você, você se especializou aí nos projetos em steel framing, ou é mais racionalizada e tudo mais. E aí de repente deu boom. Galera vai cair matando em cima de você. Porque você sabe fazer a parada. Então vai sobrar, vai chover serviço. Enquanto os outros ainda estão estudando para aprender você já tá fazendo. É, isso então é. isso acontece. Eu conheço profissionais que aconteceu mais ou menos por aí com com o Revit há muito tempo atrás. É na, época, na época da Copa. Nossa, é mesmo. Porque os projetos vinham de fora, de outros é. países. Não foram feitos aqui, nos novos estádios, não sei o que e tudo mais. E vinha em Revit, aí ninguém sabia mexer com o bendito Entendi. do Revit. E, e aí, quem já sabia, tirou? Nossa, na dor de braçada. Ganhou muita grana, porque eram empresas grandes, eles precisavam daquilo com muita urgência. Ganhou grana. É a lei da oferta, oferta da procura, né? Uhum. Na dor de braçada.